Bom dia, está começando mais um The no canal Canadá para vocês E hoje é nosso penúltimo dia em Toronto Porque amanhã nós estamos partindo de Toronto para Montreal E eu vou fazer vídeo para vocês hoje Mostrando um pouco dessa grande cidade maravilhosa Então, se vocês interessado nesse vídeo Fica comigo, vamos continuar a trip Você já sabe, tchau que irá E a gente resolveu sair com os nossos animaizinhos, não esse animal aqui, esses animais aqui, ó. E uma coisa que não tem em Vancouver ainda, mas que tem aqui, é esta maravilha aqui, ó, não o iPhone, o lift iPhone tem, <risos> o, fogão de, o fogão de três bocas tem Uber, Uber ou lift, Lyft, cara E a gente vai pegar um Uber pra ir no Distillery District Que é um, muito legal, uma parada bem legal aqui na cidade a gente já foi ano passado E agora a gente vai lá ver de novo, levar os cachorros pra dar um rolê E a Paula vai almoçar porque eu já comi Enchi o cu de frango hoje Não, não vou almoçar. Não vai almoçar? É isso, eu não vai no restaurante caríssimo à noite, eu não vou comer nada não É verdade, mas eu a gente vai levar lá. a Paula pra jantar Porque o aniversário dela é no dia 15 dia 13 de outubro de 89, foi quando essa pessoinha nasceu e aí a gente vai levar ela pra jantar hoje pra comemorar o aniversário dela adiantado adiantado a gente veio até aqui de metrô e no metrô de Toronto você pode levar seus cachorros assim ó, na coleira ele tem que estar na coleira e não pode ser no horário de pico então não pode ser das 3h30 às 7h se eu não me engano, das 6 às 10 da manhã. Esses horários não pode ter horário de pico, mas fora do horário de pico você pode levar seus cachorrinhos. Então só tá na bolsinha, só pode colocar. O carro bonitinho que vocês estão vendo aqui atrás de mim. Antigamente era uma fábrica aqui em Toronto. É uma destilaria. Uma destilaria, né? Por chamar Destillery District. E agora ele é um lugar super bonitinho super turístico aqui em Toronto. Com restaurantes, com barzinhos, com lojinhas. E é um lugar super legal para você trazer o seu date romântico, olha só. Ai meu Deus, um date. Trazendo a minha date, date. de hoje. E os deitinhos. E os deitinhos. <risos> pra passear. Então é um lugar bem gostoso, principalmente quando tá sol. É um lugar bem legal de vir passear aqui nos também. A Trip é um oferecimento da ILAC English Schools, cursos de inglês em Vancouver e Toronto, no Canadá. Para saber mais, entre em contato hoje mesmo com a Chew Easy Travel. I não sei qual eu quero. want. vou pegar a banana para mim e a cone. E a chocolate. Sim, sim. Yeah, yeah. yeah. A gente parou aqui para pegar um café com chocolate. Café com sorvete. Que a Paula é meio louca das ideias. É a coisa, só que o problema é o seguinte: não tá calor suficiente. Né? Tá sim. Nossa, mano, tá mal gelado. Tomara, tá congelado. E eu né? peguei um de banana pra mim. Será que agora finalmente os humilhados serão exaltados? Agora a gente vai jantar lá em cima. Lá, lá, lá em cima. Vamos ver se finalmente os humilhados serão exaltados né? Porque tá um pouco difícil a minha vida Só que a gente tá, tá atrasado já, então vamos correr aí, amor? Vamos aquela, aquela corrida E aí é muito legal porque o jantar na, no restaurante que tem lá em cima da Cient Tower Você não precisa pagar a entrada da CN Tower O que é legal, porque a entrada é 40 dólares e o jantar é tipo 70 então se você paga o jantar, você já ganha o ingresso para subir. Então meio que compensa bastante. Aqui na entrada da CN Tower tem um negócio de metal, detector de metal que nem aeroporto, sabe? Você tem que passar na, na paradinha pra poder entrar. Ah, fiquei é o bagulho das reservas do restaurante. Pegou o ingressinho. muito chique. Muito chique. Não precisa pegar fila, ó. A gente está indo nessa filinha é, então. enquanto então, a galera pega a outra fila ah, lá embaixo. Você tem uma reserva, claro, senhor Tiago ah, If you wanna <laughs> We're going up at a speed of 22 kilometers, 50 miles an hour So we'll take us 50, 61 seconds to reach the top It'll be 351 meters, or about 152 Então, é seguinte O Bob, ele vem Ele quer ter a <música> experiência com Bob, Porque ele tá pagando tem que valorizar o dinheiro Aí a gente chegou, a menina colocou a gente numa mesa que era com um Porque não ficava na janela eu então falei assim, moça, eu vou pagar o hidrológio quero ficar na janela <risos> Aí ela falou, não, tem problema, é só vocês esperarem uns um 40 minutos Que daí a gente chama e vocês para ficar na janela Vocês querem esperar? Quero! Você acha que eu vou pagar para hidrológio pra não ficar na janela? Vou esperar sim! algumas informações para vocês sobre a CN Tower ela foi durante muitos anos o prédio a construção mais alta do mundo até construírem algumas outras coisas principalmente ali no Oriente Médio, aquele prédio de Dubai e tal daí ela meio que perdeu o rosto e ela também foi a primeira torre desse estilo a ter um chão de vidro. Ela meio que inaugurou essa moda, essa moda que tem em todas as torres hoje em dia do mundo, que tem um chãozinho de vidro pra você ir lá e passar mal quando você pisa em cima. Entendeu? Eu não tenho coragem, não faço isso, mas tem gente que gosta dessas loucuras, então enfim, aqui foi a primeira que teve essa ideia incrível. Vamos colocar um pedaço do chão que é de vidro pra galera pisar em cima, né? Sim. E o restaurante que a gente está indo jantar hoje, o 360, chama 360, ele literalmente gira. 360 graus a cada 72 minutos. Então a sua mesa nunca tá no mesmo lugar. Quando você vai no banheiro e volta, a mesa tá num lugar diferente. Só que ele gira bem devagar. Então dizem que não dá ânsia, nada disso. Vamos ver, né? Porque eu sou meio fresca. Mas eu espero que não, porque não queremos ser humilhados novamente. Queremos continuar sendo exaltados nesse dia de hoje. Eu nem comi no almoço, porque Porque o pobre, ele não come no almoço para comer na janta quando sabe que a janta é cara, entendeu? Tô guardando espaço. Vai jantar bem a pôr do sol hoje Olha, o chão mexe mesmo Ai meu Deus Beautiful, Ignorem a coluna, ela vai sumir em breve. Olha essa vista. Agora sim. Agora os humilhados estão sendo exaltados. Caralho! A gente tá girando, mano. Olha que loucura! Mas o que tá girando na real é a gente, não Sim, a gente tá girando. Esses Eu já sei o que eu vou querer. De entrada, eu vou querer essa salada aqui. E de jantar, eu vou querer o tortelloni de espinafre e ricota. Tem bastante opção vegana, ó. Quer dizer, bastante não. Tem duas aqui e tem duas aqui. Então, tem opção. Parece boa. Bom, começou a chegar os pratos. Essa é a minha salada. Padrão restaurante chique, né? Bem pequeno. E o do Thiago é um tartar de salmão É bom É bom? É bom É bom? Ele escolheu a parada que tava escrito caviar. Só que tava escrito caviar, ele escolheu. Falou, é isso que eu quero. Não, não é só porque tá escrito caviar, De é lá salmão, tartar. Falei, beleza, tartar, tá é bom. Salmão, caviar. Eu nunca tinha comido tartar. Né? Ele comeu até com uva passa. Ah, Nem a uva passa fez ele desistir de comer. Que negócio sensacional, velho. Né? <risos> pariu Eu peguei um frango que ele tem um recheio de.. Que é de tomate seco, né? É. é. Que tomate seco, mas cara, tá, tá tudo muito bom. Cognhoque de parmesão e os aspargos, tá bem bonito. Hum. E o meu é um tortelone de espinafre e ricota, a cara tá bem boa. E já ficou de noite, ó. A cidade está toda bonitinha. escolher sobremesa né? O Thiago vai pegar um negócio de chocolate E eu vou pegar uma parada de caramelo e maçã Não sei se é uma torta, acho que não é uma torta Porque não tá escrito isso, né? É um mousse, vale? Será que vai ser bom? E chegou aquele momento importante também da gente abrir o sábio assim, Porque está apertando E você que abrir um negócio cinto. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, Happy birthday, new permanent resident of Canada! Happy birthday to you, eh? Hey. You can now blow the candles. Woohoo! Newcomer do Canadá ah, Eu tô triste agora, não sei se eu tô, triste, eu tô, triste, eu tô Babs, cada ano que passa você fica mais gata Gato. Olha o do Thiago, que bonito, é uma torrezinha Sei lá, tem uns negócios dentro muito louco. Você vai ter que destruir ela, não tem muito o que fazer Você tá com dó, né, de destruir a torrezinha Eu ah, tá <risos> Logo embaixo da CN Tower, vocês vão ter este negócio do Canadá aqui para tirar foto. Minha cara vai ficar escura nesse vídeo, porque obviamente eu estou contra a luz, não é mesmo? Mas, olha aqui que bonitinho para tirar foto. Este vídeo foi um oferecimento da Casa Vancouver e Casa Toronto, Serviços de Acomodação Estudantil, no Canadá. A gente vai pegar trem aqui de Toronto até Montreal. <risos> A dela, que fofinha. Quer É a entradinha do apartamento que a gente alugou. Pra que, que estou em Montreal? Pra comer crepe. A gente pediu esse crepe Suzette. De fato, parece outro país assim, né?